Ei, hey, irmão, eu tenho notícias bem boas pra dar pra você. Eu estou apaixonado. Ah, andou bem. E quem é a garota? Então, essa aqui é a notícia ruim. Tudo bem, a gente conhece ela ou algo do tipo? Ela é um inimigo. Ué, mas quem é? quem é ela? Só para dar uma dica: eu gosto de garotas grandes. Garotas grandes. Ah, meu Deus do céu!